Você sabe que direitos você tem nos contratos com empresas de telecomunicações? A Anatel editou um novo regulamento com regras que beneficiam o consumidor. É o que a TV Minicom explica agora, na reportagem de Daniela Proença. Basta discar 1331 para ouvir este recado. Anatel Ana Cláudia, bom dia com quem eu falo. O número é da Central de Atendimento da Anatel, que recebe em média 25 mil ligações de consumidores por dia. Entre os registros, há muitas reclamações. Só no ano passado, foram 3 milhões e 100 mil queixas de clientes das operadoras. Com base nas reclamações, a Anatel criou um novo regulamento que beneficia o consumidor. São regras que as operadoras devem seguir para melhorar o atendimento ao cliente e facilitar a vida de quem contrata um serviço de telecomunicações. Com as novas regras, quem assina um combo, que é a combinação de serviços como TV Paga, telefonia fixa e celular, vai poder resolver pendências num só canal, sem pular de atendente para atendente. Se o consumidor estiver falando com a central de atendimento e a ligação cair, a empresa é obrigada a retornar para o cliente, ou então mandar uma mensagem de texto com o número do protocolo. Para telefones pré-pagos, os créditos devem valer por, no mínimo, 30 dias. Tem outras mudanças importantes. Uma delas é que as promoções agora passam a ser válidas para clientes novos e antigos. Antes as operadoras desenvolviam uma série de ofertas que elas só direcionavam a novos clientes. Isso agora fica proibido. E há ainda outra alteração. Quem quiser cancelar o serviço deve seguir um caminho mais simples. Vai ser preciso apenas digitar um número no telefone ao ligar para a central de atendimento da operadora ou então fazer o cancelamento pela internet. Quem tiver dúvidas sobre o regulamento pode consultar o novo site da Anatel, voltado diretamente para o consumidor. A Anatel acredita que o atendimento ao consumidor precisa melhorar, que as operadoras precisam dar maior transparência àquilo que ofertam. Essa é a lógica do regulamento e nós esperamos que ele dê respostas e trate dessas reclamações de modo a diminuir o problema do consumidor com as operadoras de telecomunicações. Cada medida tem prazos diferentes para entrar em vigor. Eles variam de 120 dias a 18 meses. Se você quiser ter mais informações sobre o novo regulamento, consulte o portal do consumidor. O endereço é www.anatel.gov.br consumidor.